violência, ficar doente, morrer, assaltos, economia, falir, perder alguém, pois acredite, o maior medo da humanidade é falar, sim, falar, o maior medo da humanidade é falar. Você já percebeu como é difícil falar alguma coisa para alguma pessoa? Você já percebeu como a maioria das pessoas tem dificuldade de falar para outros? Ou falar em público então? Meu Deus! Então, por conta desse medo que a maioria das pessoas tem, a grande esmagadora maioria das pessoas tem, a gente acaba às vezes trocando os pés pelas mãos, como se diz no coloquial. E uma outra coisa engraçada também, que a gente fala o que a gente não quer, ou não fala aquilo que a gente precisa. Eu atendi muito tempo em consultório, e eu me lembro bem o quanto as pessoas tinham dificuldade de dar limite para os outros. Se você tem dificuldade de dar limite, se você tem dificuldade de falar o que precisa ser falado, ou se você precisa fazer uma apresentação, ou se você precisa de uma entrevista de emprego, ou se você precisa de alguma coisa a fazer que a sua comunicação precisa estar tá ótima, eu tenho certeza que o que eu vou ensinar aqui é um caminho da energia das plantas, um caminho da fitoenergética, para você fazer a diferença. É difícil eu falar aqui num vídeo de 3, 4 minutos toda a essência da fita energética, mas o que eu quero ensinar para você aqui é uma dessas técnicas que você pode fazer imediatamente. Então, por isso, tudo que eu ensinar aqui para você, você tem que seguir. Ao pé da letra, você não pode mudar as receitas. A fita energética é uma ciência que estuda a vibração sutil que as plantas têm e que elas emanam para nós de uma forma invisível, a gente não percebe. Você já deve ter visto aquele fenômeno de alguém murchar uma ruda, de alguém murchar uma flor, e isso acontece porque é uma transferência de vibração da ruda ou da flor para a pessoa que precisa. Vamos lá, primeiro você precisa de uma folha em branco. Eu peguei uma folha A4 comum e dobrei em dois, tá certo? Você vai precisar dessa folha em branco. E nós já vamos usar já. Agora eu vou aproximar aqui, eu estou gravando direto do celular. Então eu vou aproximar aqui meu tripé e a gente vai fazer aqui, exatamente aqui. Eu vou mostrar para você as ervas que você vai usar e que você não pode trocar. Eu tenho sálvia, essa é verdinha do meu quintal, mas pode ser desidratada. Aqui eu tenho um hortelã, pode ser qualquer tipo de hortelã, tá certo? Aqui eu tenho a espinheira santa é uma verdinha também, e aqui eu tenho as desidratadas, Ipê roxo, ah, mas onde que eu acho Ipê roxo, não tem hiper roxo em todo lugar, realmente é mais difícil de achar, mas em qualquer mercado público, em qualquer loja de produto natural, se você encomendar, eles trazem, tá certo? Ipê roxo, não dá para mudar, Bruno? Não, não dá, dá para tirar um? Não, não dá. E aqui eu tenho a famosa carqueja, que é uma carqueja comum, essa aqui está desidratada, que você compra em farmácias de manipulação e casas de produto natural. Agora, o trabalho é muito simples, você vai pegar a sua folhinha e você vai escrever aqui a sua meta realizada, o seu desejo realizado. Então eu vou escrever aqui desejo realizado, que eu não vou falar aqui para você qual é o meu desejo agora e para ficar bem didático, para ficar bem didático. Aqui você vai escrever o seu desejo realizado, na folha principal que você vai usar, somente na folha. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma pequeníssima quantidade de cada uma dessas ervas e vamos colocar aqui um pouquinho de cada uma delas. Perceba pequena quantidade. Aqui eu vou usar um pequeno pedaço. E essas ervas já foram estudadas para você. Eu já estudei essas ervas e cada uma delas compõe um espectro de frequência essencial que você vai precisar para conseguir essa energização. Você vai ativar a energia dessa planta. Ok, você vai fazer essa ativação um pouco mais longa, tá certo? E aqui você tem o papel, esse papel que já recebeu a energia dessas ervas. Você faz esse, esse processo de ativação por uns 3 minutos, tá bom? Essa erva aqui, você pode até descartar, se você quiser. E aí te sobrou o papel energizado. E aí que entra o grande segredo. O grande segredo. Vamos cortar aqui este papel para ficar mais fácil. Bem simples. E agora, o que nós vamos fazer é tão engraçadinho e simples que você vai falar ah, tá brincando, Bruno. Eu vou dizer, não, não estou brincando. Funciona, Bruno? É. Só fazendo para saber. E aí, nós vamos pegar esse pedacinho, mais ou menos 2 centímetros, mais ou menos. Eu não sou nenhum artista. Tenho artistas na família tipo Heloísa Jimenez, a minha cunhada, do artesanato sem igual se ela estivesse fazendo aqui ela estaria falando Bruno faz melhor assim o assado mas a ideia é que todo mundo saiba que tá bom aí os papéis estão aqui você vai guardar em algum lugar legal para você algum lugar que não receba contaminação pode ser um altar pode ser um lugar secreto seu esses papéis estão energizados acredite ou não Bruno como que eu vou fazer para usar você vai usar por quatro dias Desse jeitinho, você vai pegar dois E todos os dias, adivinha o que você vai fazer? Deixa eu afastar aqui, que você vai rir agora Adivinha o que você vai fazer? Ah, por essa você não esperava Você vai pegar o seu sapatinho E vai calçar, pé direito Vai pegar o outro O seu sapatinho Ainda bem que esse aqui não está com chulé mesmo que estiver com chulé, dá para você sentir aí. Pé esquerdo. E você vai usar todos os dias. Cada dia um papelzinho. Obviamente que você não vai guardar. Quando você energiza, você tem que guardar esses papéis energizados. Ele tem a força da sua meta, a energia daquelas plantas plasmada aqui. Quando você coloca na sola dos seus pés, você vai receber essa vibração. tá certo? Isso é fitoenergética energética. Isso é a magia das plantas no equilíbrio da alma. E acredite ou não. Existem milhares de casos de fitoenergética que já de que já tiveram resultados incríveis. Pessoas que já mudaram suas vidas com isso. A energia das plantas e a mensagem das plantas é uma mensagem real para você, que você pode sair desse ciclo da doença, que basta qualquer dorzinha de cabeça para você entrar nos remédios, qualquer dorzinha de estômago para você entrar nos remédios. Chega de tudo isso, você pode fazer diferente. Você pode acionar um poder oculto das ervas que vai fazer toda a diferença para você. Agora, preciso ser sincero, isso aqui vai mudar o seu comportamento, vai mudar a sua atitude, vai estimular a sua energia. Quando você for fazer o que tem que ser feito, você vai sentir algo diferente. Você não tem nada a perder. Mas como eu te disse, para a gente chegar na composição das ervas que foram usadas, existe uma polaridade, uma pesquisa profunda. Aqui eu trouxe uma receita pronta para você. Como você não fez o curso, você não vai saber equilibrar as plantas, então você não pode trocar essas plantas, tem que usar exatamente como eu falei. Agora testa e vamos acabar com esse maior medo do mundo, o medo de falar em público, o medo de falar para as pessoas. Você vai conseguir, você vai sentir uma diferença incrível. Você vai usar isso por quatro dias, tá bom? Por quatro dias. Todos os dias pega o um papelzinho e joga fora em lixo comum. Eu tenho certeza que quando você viu esse vídeo, você falou, nossa, tem uma pessoa que eu posso ajudar, então você vai compartilhar esse vídeo para ela, porque isso te move. Então compartilha esse vídeo para essas pessoas, vejo você no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e está assistindo no YouTube, compartilha, dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Se você está assistindo no Facebook, dá curtir e compartilha esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, marque outras pessoas aqui embaixo, porque eu tenho certeza que mais pessoas vão usar isso e tenho certeza que mais pessoas têm medo de falar as coisas para os outros ou têm no mínimo algum bloqueio, tá bom?